Olá, aluno. Bem-vindo à disciplina Diversidade e Educação do curso de licenciatura Letras Português. Muito prazer. Meu nome é Antônio Lopes, mas fique à vontade para me chamar de Toninho Lopes. Sou licenciado em Física pela UFES, com especialização em Educação a Distância pela UFMT. Atualmente estou cursando o curso de mestrado em Educação em Ciências e Matemática pelo IFES, com um projeto de pesquisa na área de diversidade. Sou servidor da UFES, onde coordenei a Rede de Educação para a Diversidade e o curso Gênero e Diversidade na Escola. Também sou militante na defesa dos direitos humanos, com especial dedicação ao segmento LGBT. O objetivo da disciplina Diversidade e Educação é oferecer ao estudante uma visão mais ampla sobre os aspectos históricos, políticos e educacionais relacionados à diversidade social. Trataremos de temas como grupos minoritários e vulneráveis, relações de gênero, preconceito e intolerância. A disciplina está organizada em três eixos. 1. Um, educação e sociedade, onde será discutida a educação como um direito fundamental, considerando os direitos humanos e a formação para o exercício da cidadania. 2. Educação e diversidade, onde discutiremos o conceito de diversidade, considerando a importância de se educar, para a diversidade contra uma educação homogenizadora e 3. Educação na diversidade, onde serão discutidos temas relacionados ao preconceito e intolerância a vários grupos sociais. É muito importante que cada etapa seja cumprida observando-se o prazo. Assim, você deve acessar o ambiente virtual de aprendizagem diariamente, participando dos fóruns e buscando orientação com tutores sempre que possível. A disciplina traz temas relevantes e bastante atraentes, e também atuais. Espero que você se dedique e se envolva cada vez mais com a disciplina. Toda a equipe estará disposta a lhe oferecer o apoio e orientação necessários. Desejo sucesso a você nessa caminhada pela construção de uma sociedade livre de quaisquer formas de preconceitos e discriminações. Um forte abraço.